Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Preparei uma aula hoje sobre paralelepípedo, retângulo, cubo, dimensões, volume. Tá bom? Acompanhe aí. Então aqui estamos. Eu vou... destaquei alguns materiais, alguns tópicos do nosso, da nossa bibliografia. Tá, do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. Né? Então, vamos começar com a diagonal e a área do cubo, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Vou marcar aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre a teoria, tentar ser bem objetivo, certo? Então, do item 148, dado um cubo de aresta A, calcule sua diagonal D, e sua área total S. Veja que a gente vai tentar expressar essa diagonal D. Aqui a diagonal do cubo, ela liga vértices opostos, tá, atravessando o cubo, apenas em função da aresta A. Da mesma forma, pois a área do cubo também, apenas utilizando a sua aresta. Vamos lá. Uh, Para calcular essa diagonal aqui, eu vou destacar em, em vermelhinho desligar aqui. Uh, eu preciso, isso é, considerando essa altura aqui e aqui e aqui temos um ângulo reto. Então nós temos um triângulo retângulo. Ela está expressa aqui, tá? Esse triângulo retângulo está aqui, que tem medida d. Essa medida, esse cateto mede a e esse outro cateto mede f. Vejo que f é uma medida desconhecida. Aí eu vou para a base do meu cubo. E eu tenho medidas a a um retângulo de medidas A e A, e aí sim essa diagonal F aqui, tá? Essa medida F nós calculamos por Pitágoras direto, nós vamos aplicar Pitágoras, aqui já está, né? Então F ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, obtemos então que F vale A raiz de 2. E aí sim, atribuindo aqui para A raiz de 2, aplicando novamente Pitágoras, D ao quadrado igual a soma dos catetos aqui ao quadrado vamos ter então para a diagonal deste cubo o A raiz de 3 esta é a diagonal do cubo certo? super tranquilo e em função apenas da aresta aí agora vamos para a área total a área total é mais simples ainda sabendo que todas as arestas medem A o cubo tem seis arestas com seis faces congruentes, então basta fazer seis vezes a ao quadrado. E aí temos a área, a superfície do cubo. O Cubo é um caso de paralelepípedo retângulo particular que tem arestas todas congruentes, iguais a a, e é mais simplificado o processo. Aí agora indo para a diagonal e a área do paralelepípedo retângulo não necessariamente quadrado, então ele vai ter dimensões A, B e C, três podem ser diferentes, então a gente vai fazer o mesmo processo inclusive para encontrar tanto a diagonal como a área, porém ela vai variar em torno de A, B e C e não apenas de A. Então vamos lá, vejam novamente a diagonal aqui que liga D' a B Poderia ser A, a C', ou C, a linha que é a mesma medida. Mas eu vou tomar aqui D'B, que é a medida D. E para isso, eu vou precisar da altura C aqui desse paralelepípedo e dessa medida F1, que vem a ser a diagonal dessa face. Dessa face ABCD. Então, o primeiro passo é encontrar F1 em função. Veja que aqui é um triângulo retângulo de arestas A, de catetos A e B, então F1 ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado F1 vai ser igual então a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, reservamos então agora nós vamos utilizar para essa diagonal B então precisamos, vai ser diagonal ao quadrado igual a C ao quadrado mais essa medida F1 ao quadrado, ou seja, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo isso elevado na 2. E vai ficar então D ao quadrado igual a... Isso aqui eu posso simplificar, essa, eles vão se anular, esse quadrado com a raiz, então vamos ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, podemos dizer que a diagonal de qualquer paralelepípedo retângulo... É a raiz da soma dos seus dos quadrados dos seus, das, das suas arestas. Fechou? E aí resta. Então, essa é uma. Agora falta a área toda da superfície. A área da superfície é, Vejam que o paralelepípedo retângulo ele possui pelo menos. As, se ele não for um cubo, então ele vai ter as faces duas a duas congruentes, por exemplo, a linha a a linha linha é congruente a c c linha d linha, a face b linha c c linha é congruente a a a linha d linha e assim por diante, ou seja, duas a duas elas são. Então essa área vai ser igual. Eu posso dizer assim duas vezes a soma de cada uma das faces. Essa primeira aqui vai ser de medidas AC. Mais essa outra de medida BC. Mais. Aqui restou de medida ABBC. Uh, as AB Isto Essa de baixo aqui e é a de cima A por B Pronto, aqui eu vou ter a área total Do paralelepípedo Então eu poderia somar Multiplicar cada uma Dobrá-las Depois somar tudo ou fazer isso, vou pegar os produtos, somar E multiplicar por 2 Ok? Também tranquilo Só que agora envolve as variáveis A, B e C E não apenas o A Vamos para a última noção aqui, eu entro para o item 8, que trata do volume do paralelepípedo retângulo e do cubo. A gente trata eles juntos porque a noção é a mesma. Então vamos lá. Seja P, ABC, o paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C, vamos medir esse paralelepípedo com um cubo unitário. Então a, gente, a referência vai ser um cubo unitário de medidas 1, tá? e a ideia basicamente é quantos cubos cabem dentro do para quantos cubos unitários cabem dentro dele lembrando que ele tem que ter medidas uh, comensuráveis né a medida deste com ele tem que ter que caber considerando medidas unitárias que cabem dentro deste outro paralelepípedo tá e aí avalia comigo Imaginem isso como se fosse um prédio com Camadas, com níveis, com camadas de altura 1, já que eu estou preenchendo com cubos unitários, ele vai ter C camadas de medida, C camadas de medida 1, tá? e cada uma dessas camadas vai ter A vezes B cubos, ou seja, vai ser. Uma área de uma base, tá? Se for pegar, porque aqui eu posso complementar em ambos os sentidos. Aqui eu vou ter A cubos de medida 1 e aqui eu vou ter B cubos de medida 1. Então na base nós vamos ter A vezes B cubos e aí eu vou preenchê-los C vezes, tá? Ou seja, a área, ou desculpa o volume deste paralelepípedo retângulo vai ser A vezes B vezes C ou também se preferirem a área da base vezes a altura C ou essa medida C do paralelepípedo. Vamos tratar ela como altura, é uma segunda variação. Tá? Ele tem aqui em cima nas conclusões então o volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das medidas de suas três dimensões, b vezes C, ou então tomando como base a face de dimensões AB, indicando por B a área dessa base, então A vezes B, e a altura C por H, podemos escrever então como volume área da base vezes altura. Isso facilita muito, depois a gente pode expandir essa noção para o volume de qualquer prisma, Tá? E não só para o paralelepípedo, retângulo. Então basta avaliar a base, calcular a base e multiplicar pela altura do prisma. Isso facilita muito. Depois, uh, no cubo, então considerando, ao invés de substituindo B e C por A, então nós vamos ter A vezes A vezes A, ou simplesmente A ao cubo. Fica mais simplificado ainda o processo. Certo, pessoal? Então, era isso sobre esses temas. Valeu!